Olá a todos, estou apresentando para vocês o esquema de colagem do macarrão número 8 onde vocês podem baixar o PDF, estou disponibilizando através do meu SkyDrive um link aí embaixo do, do YouTube vocês vão estar tá aprendendo uma técnica que nós criamos lá em 2010 quando nós participamos do primeiro evento do Ponte macarrão naquela época né? e nós fizemos o estudo de esforço do macarrão na tração, e nós encontramos essas estruturas básicas que vocês podem ver no PDF. E, e a pote que nós vamos basear, que nós criamos ela naquela época, é esse modelo. É um modelo isométrico. Também tem um modelo em corte dele mesmo. E um modelo na vista frontal. Esse modelo compreende de dois arcos cada arco com 50 raias e nós treliçamos também entre o arco e o outro, as treliças né? e treliçado também na parte de baixo. Segundo o edital, também deverá existir uma barra de ferro de 10 milímetros que é fixada no centro do arco que vai ser aplicada a força. Vou mostrar para vocês essas estruturas e como montar essas estruturas para utilizar nas suas pontes. No final das contas, eu vou mostrar para vocês como criar o modelo 2, modelo 3, modelo 4, modelo 5, ok? E vocês, no final desse processo, vocês vão ter a habilidade para criar o modelo 6 e 1. Só para vocês terem noção, lá em 2010 teve o fator desempenho e arquitetura como categorias, essa de arquitetura nós criamos o projeto todo, no AutoCAD, para seguir os ângulos e as posições corretas, pois também nós plotamos em tamanho real essa ponte que nós criamos no AutoCAD e a execução ficar de maneira uniforme e conseguimos chegar a esse resultado com a ponte de macarrão. E naquele dia foi um dia bem interessante, bem marcante para as nossas vidas. E na categoria Fator Desempenho, nós fizemos o projeto e obtivemos esse resultado da ponte. E no dia do Fator Desempenho, nós não fomos também a equipe vencedora, mas nós descobrimos que talvez a ponte poderia aguentar muito mais do que nós planejamos, porque rompeu e os arcos ainda continuaram em pé. Então, nós depois que a ponte foi rompida, nós analisamos e o erro estava, um erro humano, onde esquecemos de treliçar uma das Últimas partes da base, e se tivesse treliçado, nós acreditaremos que realmente a ponte ia aguentar um pouco mais. Tá bem? E essa foi a equipe vencedora, muito parabéns para eles, eles fizeram um esforço também muito bom naquele dia. Hoje, em outubro, outubro de 2013, eu faço parte da comissão que organiza o evento da Ponte de Macarrão na FEP. E eu fui o responsável por construir uma ponte para testar o um novo sistema que vai dar a aplicação da, na ponte do macarrão. Antigamente era por peso, teve época com brita, teve época com areia, teve época também que utilizamos aquelas aqueles pesos de musculação. E nesse ano é um pouco mais avançado, é uma estrutura... Onde a força que vai ser aplicada vai ser através de engrenagens, que vai puxar ela para baixo. E vai ser registrado o peso que a ponte aguentar através de um dinamômetro. Um dinamômetro digital e vocês vão acompanhar na íntegra. Então, vamos iniciar as explicações e vamos partir pelo modelo 2. Vamos, então... A Partir de um modelo já criado, um modelo 6 já pronto. Eu não vou chegar perto com a câmera, senão vai ficar desfocado. Mas é bem simples. Vai ser uma camada de cola por cima, depois espalhada. Não se assusta com o meu dedo, eu não estou usando luva. Achei um pouco ruim trabalhar com a luva, então eu vou direto com o dedo. O próprio suor do organismo vai tirar naturalmente. O primeiro critério que você deve verificar é o seguinte. Não pegue macarrão torto, tá vendo? Tão bem torto. Vocês vão perder tempo tentando corrigir. Ah, eu dou uma entortadinha e colo. Não, não façam isso, ok? Preste atenção. Então os todos os tortos eu separo do lado. Eu uso essa cola Tech Bond lá na Piranguense da Avenida. Vocês vão encontrar, tá um preço muito bom. Então vocês vão tirar da da, do saquinho do macarrão seis unidades primeiro vocês fazem isso para verificar quais estão tortos ah, ó, já estou vendo um torto e eu vou só precisar de seis né então tá bom desse jeito aqui detalhe na caixa do macarrão normalmente as partes tortas ficam de um lado só então vocês acabam acostumando que a outra parte está reta e a parte de cima está torta normalmente tá então, eu estou tirando sempre o mesmo lado e posicionando da mesma forma. Vamos lá. Aí Eu posiciono aqui para ver se está torto. E eu aproveito e inclino um pouquinho só. E aperto com o dedo aqui para apoiar na mesa. Com os meus dedos, eu vou apertar o macarrão para juntar eles. É um processo que vai dar para fazer certinho. Vem com a cola Bonder. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas eu Aplico uma camada entre eles e espalho, tá vendo? Dá uma espalhadinha E aí eu seguro durante 15 segundos a 20 segundos O ideal é 20 segundos Eu dou uma giradinha com o macarrão nesse sentido Eu não faço assim com sentido, senão dá errado Então eu só desgrudo da mesa nesse sentido ali, tá vendo? E a cada 3 segundos eu faço isso Porque senão o dedo gruda na cola tá Você pode contar 3 segundos que o dedo vai grudar Então... Conta 1, 2, 3, e aí contou 20 segundos, beleza. Vai com delicadeza para a próxima parte, que é o meio, aperta o macarrão, vem com cola, tá vendo? Espalho, e vem, Eu vou dar apertada aí, 1, 2, 3, Vou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? É só contar. E a última parte é a mesma coisa. Vai lá, dar uma apertadinha com o dedo. E você não precisa ir lá na cola no final. Você vai acabar cortando essa parte se você utilizar essa estrutura. Então, você vai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom. Você sente mesmo que vai grudar. Então, e vocês vão... Onde está seco, onde você não colocou, agora você capricha. Coloca onde não tem, tá vendo? Onde não colocou, punhado aqui em cada lugar, seco. E eu espalho tudo. Se vocês não forem usar a luva, não se preocupe que o próprio organismo vai tirar essa crosta de cola que vai ser criada no decorrer dos processos. E aí vocês podem acompanhar o PDF. E vamos ensinar como criar o um modelo 3. O modelo 3 tem 12 unidades. É rapidinho de fazer. Eu vou fazer 4 aqui na minha tarefa, mas eu vou ensinar apenas uma vez, ok? Então, eu já separei 12 unidades, como são 4, eu já separei 12 para cada um. E separando também as partes tortas, tá bem? Não vamos perder tempo, querer desentortar na hora da execução aqui, ok? Vou posicionar a câmera mais ou menos aqui. E aí, depois que você separou os 12, mesma etapa do de 6 Posiciona mais ou menos assim, ok? Com o um dedo. E nós vamos apertar os macarrões para... Os macarrões ficarem bem perto um do outro. Para garantir que é bem apertadinho. E vem com a, com a cola. Aplica uma camada boa aí. Okay. espalha, e por que, que nós precisamos espalhar? Porque evapora mais rápido ela, e já entrou entre os veios, tá? E já vai secar em seguida. Se a gente estiver sem espalhar, aí demora um pouco mais para secar. E aí se evaporar rápido é melhor. Com todos os seus 20 segundos, referentes a essa etapa, pula mais ou menos no meio, apertando, tá? E vem aplicando mais uma vez uma camada. Ok? E espalhe. Conte lá os seus 20 segundos. Lembrando de fazer esse movimento, né? Para descolar. Às vezes gruda na mesa. Então, quanto antes você descolar, melhor. Eu faço isso com o dedo, porque está colando no dedo. Beleza? E a última etapa. vem com a cola. Apertou bem a macarrão, passou a cola, espalha e aperte contando os 20 segundos. Ok? Agora vem, aplique em toda a sua extensão. esse caso é como ela é um pouco maior se você for utilizar essa estrutura né, um pouco mais com mais atenção você aplica em toda os veios né os vãozinhos que são esses veios que eu sempre falo opa caiu aqui mas não sujou a minha roupa sorte a espalha aqui ok para que os veios fiquem certinho. Aí você vem com bem delicadeza assim para separar no um lado e pular para a próxima. Agora nós iremos fazer o modelo 4. Esse modelo é parecido com o modelo 5. A quantidade de macarrões são diferentes, tá bem? Vocês vão ver o processo do 4 e vocês vão entender fazer o 5. Beleza? Já fizemos o modelo 2, que é com 6 unidades. Certo? Beleza? O mesmo processo nós fizemos para fazer o modelo 3, que é de 12 unidades. Vamos separar para o modelo 4, 5 partezinhas para o centro. Né? Mesma coisa, conta 5. E analisa o que é está torto, tá bem? não tem exagero de torteira, entre aspas, porque tem uns que estão muito torto. ok? Separou 5, 5 unidades primeiro, 4. Lembre-se que tem que separar mais quatro, porque o meio tem cinco, depois 4, depois três. Então separamos 4 e mais 3. É a primeira metade do nosso desenho, certo? Então vamos lá: 5, 4, 3, ok? 5, 4, 3. Peguei os 5. Mesmo processo daquele, do modelo 2 que é de 6 unidades. Dobrou, posicionou assim, tá vendo? Cola a primeira parte, espalha um pouco, né? espalha nessa parte e conta até os 20 segundos. E aí você faz esse movimento, lembrando que não é para grudar o, o dedo aí, nem a mesa. Beleza? 12 segundos. 18, E aí vai com delicadeza por o meio, ok? E a mesma coisa. Aplica, espalha e dá uma apertada aí, ok? E conta até os 20 segundos. Lembrando de fazer esse movimento para não grudar. É bom que tem um vidro embaixo, tá? para não manchar as mesas e assim por diante. Beleza? A última parte, essa parte atrás de trás dessa etapa. Aplica, espalha e faz a mesma coisa. Vai contando os segundos. Conta até 20 você vai ver que com experiência você acaba contando até 15 e vai com delicadeza para o próximo, tá? Mas o 20 é o ideal que você deva contar. Agora, pega a cola e espalha em toda a extensão, tá? Passa uma camada generosa, mas você não precisa... É, Aliás, você não deve demorar muito, tá? Para passar essa camada. E aí você vem... Com as partezinhas, porque você tem uns 20 segundos também para você colocar todas as outras partes. A ideia é colocar todas as pontas, tá vendo? Coloca a ponta, depois você só conduz entre o veio do macarrão. Vou fazer de novo, ó. Pega o macarrão, coloco a ponta e depois só conduz ele no veio do macarrão. Olha então, lá, coloca e só conduzo, tá? E o último ali, que é de 4, o quarto, só conduzo, tá vendo, depois que você conduziu certinho, aí sim, você vem e aperta e conta os 20 segundos. Tenta utilizar o máximo de dedos possíveis para apertar aí em cima do macarrão. Tá? Eu estou fazendo esse movimento, mas para pressionar mesmo. Mas o ideal é você ficar estático, mas tentando aplicar a maior quantidade de dedos possíveis para evitar os ares, os ar, né, o ar entre os macarrões. Vamos passar mais uma camada generosa. Não exagerada, tá? Mas generosa E vamos lá Coloca a ponta na primeira parte E aí só conduz O macarrão Não precisa apertar nessa etapa, tá? Ele fica muito liso ali Aí vamos pegar o segundo Pera só um minutinho, beleza? Segundo macarrão Lembrando que você vai ter uns 20 segundos para fazer 20 a 30, né? No caso, mas Beleza E mais o terceiro Peguei um pouquinho de macarrão ali de é, do macarrão da cola ali de trás. E agora que vocês vão apertar, contando os 20 segundos. E apertando mesmo para que o, o ar não exista entre os macarrões, tá? Então você aperta com maior quantidade de dedos aí. Estou fazendo aquele movimento, mas eu estou apertando ao mesmo tempo, tá bom? Então, aperte bastante. Vamos durante os 20 segundos, beleza? Virou 180 graus. Às vezes... Tem uns cotocos, você vai rabiscar. tem um, tá? Passar unha mesmo, ou algum objeto que tire os mais exagerados aí. Senão não atrapalha na hora que for colar. Faz a mesma coisa. Primeiro nós vamos contar os macarrões. Lembrando que não pode ter Torteira. Olha lá, 4 e três. beleza? Separou? Vamos lá com a camada generosa. Não. Exagerada, só generosa, né? Beleza Depois que colocou a camada, aí vem Coloca a primeira parte de cima E só conduz no veio do macarrão, tá bom? Vamos pro próximo Só coloca E conduz Coloca e conduz Colocou, conduziu, beleza? E vem apertando, aí ou lá Às vezes ele fica um pouco estufado Você tem que fazer com que ele grude na cola, tá bom? Tava, aquela hora você estava fazendo daquele jeito E tem hora que tem que segurar mesmo Até que ele grude Conta uns 20 segundos De 15 a 20, ok? E vem última parte dessa dessa peça do modelo 4. Aplica a camada generosa. Beleza. Tá. E aí vem a mesma coisa. A parte de cima. Conduz ele no veio A outra parte. Coloquei a parte de cima. Opa, peraí. Agora a última parte de conduzir também. Agora eu venho e aperto com os dedos. Depois que eu conduzi nos veio e vem apertando, segurando os 20 segundos necessários aí para colar certinho. Depois dos 20 segundos, Beleza? Aí vai ter mais um aspecto aí, ele vai estar tá bem rígido, sem ar. Parece que tem um pouco de ar, mas ele acaba tendo, estando bem firme. Aí, lembrando aqui, o modelo 4 é esse que você fez agora, ok? E fazemos o mesmo processo para o modelo 5, só que são 7 partes, 6 partes, 5 partes e 4 partes. Agora nós iremos ensinar o modelo número 5, ok? que é esse último aqui, nós temos 7 no meio, 6, 5, 4, 6, 5, 4 na outra borda, cada borda, né? Então, vou posicionar a câmera de novo aqui para vocês acompanharem comigo. Estou usando essa cola da Tech Bond contra a na Avenida, ok? O preço está muito bom lá. E a primeira etapa é separar o macarrão. Separa todos os macarrões, separa os tortos, como vocês já viram nos outros modelos, não perca o um tempo em querer arrumar depois também então nós vamos fazer 3, 6, 7, então sete ao centro já separa também os outros da primeira parte, então tem seis na próxima parte, cinco e quatro, certo? Então, então eu analiso os tortos, separo. E vem contando. Eu vou contar 6. Contei 6 para a próxima fiada. Mais 5 para a próxima. E a última parte da primeira etapa é uma de 4. Okay? Pegou de 7. Posicionou aqui na mesa. Apertou. O mesmo processo que vocês estão aprendendo. Aplica uma camada de cola espalha e aperta os 20 segundos. Lembrando que o espalhar é ideal, que evapora rápido a cola, okay? e você acaba aumentando a eficiência da cola. Próximo, você vem aqui no meio, mesma coisa, aplica a camada generosa, Eu vou colocar um pouquinho aqui, não exagerado. Beleza? E conta os 20 segundos. Aí vem para a última parte aqui. Que é o final. Não sei se dá para vocês verem. Tá então, a mesma coisa. Aplica. Espalha aperta aqui e conta 20 segundos eu dou uma mexida assim para ele desgrudar da mesa e opa opa perdão e vamos desgrudar e eu faço esses movimentos para ele não grudar no dedo e na mesa olha como é que o dedo fica né eu não quis usar a luva se vocês quiserem pode usar agora vamos partir para a camada de seis então aplico uma camada generosa Nesses veios do macarrão. Depois que nós aplicamos, aí vamos... Vai ter uns 20 segundos para colocar os seis macarrão, tá? A ideia é colocar a ponta primeiro e só conduzir no veio. Beleza? Não aperta. Então, coloca e conduzo ele. Não aperta. Coloca a ponta e conduzo ele no veio. Coloca a ponta e conduz, e o próximo coloca a ponta e conduz, ok? Colocou seis desses vezes embaixo, tem a camada de 7, e aí vocês vão ficar apertando durante 20 segundos. Quanto mais dedo vocês estiverem apertando, aí melhor tá eu vou alisando assim, mas eu vou estar fazendo um esforço para colar também. Depois que vocês contaram os 20 segundos, aí vem para a próxima. Camada generosa, não exagerada. tá bem? Nesse sentido também. Ok? Agora vemos com as de 5. Ponta, posiciona ela certinho ali e conduz Eu não faço tanta força nessa etapa não, tá, pessoal? Só coloco bem bem levinho assim e conduzo a força eu faço depois então colocou e conduziu última partezinha colocou e conduziu Aí agora eu venho apertar 20 segundos apertando ok agora nessa etapa de apertar use todos os dedos possíveis E agora, depois de 20 segundos, a outra camada, da, que vai ser a última camada da primeira etapa, que nós vamos utilizar os quatro filetes de macarrão. Aplica a camada generosa, não exagerada, beleza? E aí vem, ponta e conduz o elemento. Ponta e conduz o elemento com ponta e conduz o elemento e a última tá bem beleza aí vem apertando os 20 segundos necessários quanto mais pontos de aplicação melhor ok eu prefiro usar os dedos porque você tem tato né você sente se uma conta tá andando para lá ou para cá então melhor mais bem posicionado só para entrar nos vons que ainda falta, só passo por cima e espalho, ok? Só para dar um acabamento aí para que a cola entre. Enquanto vai secando essa parte, nós vamos selecionar a outra etapa. Nós vamos precisar de 6, de né? Vamos procurar os tortos, então vamos precisar de 6 na primeira camada. Analise se está torto novamente. E 5 na segunda camada. E 4 na última camada. Secou. Virou 180. Aí tira aquelas partes que vão atrapalhar. Que está mais grossa. Também dá uma passada bem forte aí. Senão vai atrapalhar vocês. Beleza. Aplica a camada generosa. Não exagerada. Lembre-se disso. Não é exagerada. Em toda a extensão. beleza E aí Lembrando dos 20 segundos que você tem para colocar Não esqueçam disso Posicionou, conduziu Opa, peraí Coloca de novo conduziu, tá vendo? Grudou aqui no dedo, mas só tirar não tem problema não Próximo Colocou, conduziu Tá meio solto ali na parte de trás Mas vocês vão ver Colocou, conduziu. Mais uma vez aqui. O quarto. Vamos para o quinto. E o sexto. A mesma coisa. Vamos lá. Aquela parte solta ali. Vocês vão ver que eu vou estar tá aplicando a força e vai grudar agora. Tá? Tem casos que nós colocamos um pouquinho mais de cola ali para grudar. Mas nesse caso vocês vão apertando e sentindo se precisa realmente, espera os 20 segundos, beleza, vem com a camada generosa novamente, não exagerada, beleza, agora nós vamos colocar a camada de cima, que é a de 5 macaões da penúltima etapa dessa etapa. Né? Então, só conduzindo, eu não faço tanto força, tá pessoal? Eu só coloque conduzo. coloque, e conduzo. 4-5, beleza? Aí vamos top tá, de apertar. Passo o dedo em cima bem apertado. Ok? E em seguida. Vamos contar os 20 segundos. Opa! Minha última camada dessa etapa. Vamos lá, mais uma vez. Camada generosa. ponta e conduz. Ponta e conduz. Ponta conduz e a última partezinha, ponta e conduz. Beleza? Aperta. Espera a etapa de secagem de 20 segundos. E aí, só para dar a finalizada, você preenche uma camada na parte de cima. Beleza? E espalha. E aí, pronto. Acabou o modelo número 5. Espero que vocês aproveitaram a explicação. E agora a etapa é vocês mandarem brasa na construção de cada parte, ok? É vocês serrando cada partezinha que você precisa e encaixando de acordo com a posição que você for utilizar na sua ponte.